Bem, é portanto, portanto, o presente. O presente diz-nos que hum, o Porto uh, continua muito forte. O Porto não, não está no lugar que, que pretende. Hum, o Famalicão está a evoluir, mas também não está no lugar uh, que pretende. Hum, vamos ter um jogo, um jogo com certeza, com um adversário numa um, atitude muito, muito pressionante, muito forte, aliás, como, como o Porto nos habituou nos, nos últimos anos. Hum, ou melhor, até desde sempre, a história do Porto -nos isso nos aquele, aquele aquele ambiente sempre muito, muito pressionante para as equipas adversárias, sabemos que é isso que nós vamos encontrar, sabemos que estamos num, num bom momento, sabemos que estamos, que estamos confiantes, queremos claramente ir disputar o jogo e o resultado ao Dragão, mas sabemos que temos que estar em inúmeras variáveis, temos que estar em inúmeros parâmetros, temos que estar no, no limite, taticamente, tecnicamente, fisicamente, em termos emocionais também, temos que dar uma resposta muito forte, que estar, temos que estar nos, nos nossos limites, porque porque vamos encontrar uma equipa poderosa, uma equipa com uma ideia de jogo também muito forte, muito pressionante, um, e, e o que nos espera é, é, é problemas, mas também queremos criar problemas ao, ao adversário, que só assim é que vamos disputar, disputar o jogo. Jogo difícil, mas é um jogo muito, para nós, muito importante, porque aconteça o que acontecer no jogo, para nós acho que vai ser vai ser bom a equipa vai vai crescer independentemente de tudo o resto vamos a falar de uma equipa de uma equipa uh, jovem uma equipa que, que que tem mudado tem mudado a sua um bocadinho a sua forma de jogar recentemente alterámos também de lesões e outras questões portanto penso que vai ser vai ser um bom jogo para nós um bom teste uh, e queremos dar uh, respostas positivas uh, na análise do jogo e da ideia do jogo do do, do Porto do nosso adversário Está lá tudo, e isto, digo isto de uma forma muito positiva. Aliás, sou um admirador do, da ideia do, do jogo do, do Porto. Não me caso de elogiar o trabalho do, do Sérgio Conceição e da sua, da sua equipa técnica. Portanto, a equipa que nós vamos encontrar sabemos, que, sabemos qual é. Sabemos quais são os seus pontos fortes, que são muitos, onde podemos criar desconforto ao Porto, independentemente de, do momento, independentemente dos resultados que estão para trás, sabemos o que é que, que vamos encontrar e qual é, e qual é o adversário e que, e que de facto não vai nos colocar em situações limites.